Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Adolfo Neto, este aqui é o canal Professor Adolfo Neto Talvez se eu achar interessante eu deixe também o áudio disto aqui lá no, no meu podcast, podcast Professor Adolfo Neto Mas vamos começar então, eu estava vendo aqui este essa postagem no LinkedIn do Romulo Silva que é desenvolvedor back-end LX na iDopter Labs e ele escreveu assim Olá pessoal, quem trabalha com LX sabe que garantir segurança e legibilidade do código pode ser um desafio Porém, os TypeSpecs, as especificações de tipo, são uma ferramenta poderosa que ajuda a resolver esses problemas Nesse artigo falei um pouco sobre, como essa, ferram sobre essa ferramenta Quer saber mais sobre como ot otimizar seu desenvolvimento em LX? Confira agora mesmo E aqui tem um link Eu achei interessante essa postagem aqui porque eu mesmo eu sou uma pessoa que no, no pequeno código que eu faço eu Evito usar typespecs, acho meio confuso às vezes. Então quem sabe agora com esse texto do Rômulo Silva eu decida fazer sempre, sempre usar typespecs. Esse aqui é o meu perfil do LinkedIn, linkedin.com/barra /in in/barra para quem quiser me seguir nesta rede social. Então vamos lá ao link do Rômulo. Romulo Silva, por que usar? Aí ele coloca o arroba Typespecs em seu código LX. Elixir. Elixir é uma linguagem dinâmica e concisa, mas nem sempre é fácil garantir a segurança e a legibilidade do código Felizmente, Elixir oferece uma ferramenta poderosa para ajudar a resolver esses problemas, os Typespecs Os Typespecs são as anotações de tipo opcionais Então, óbvio, para quem sabe que, como funciona Elixir, é um, uma coisa opcional, você não precisa colocar Typespecs o Elixir vai inferir o tipo baseado no, nos valores que você atribuir, as variáveis ou, ou nas chamadas de funções. Então, voltando. Os TypeSpecs são anotações de tipo opcionais que podem ser adicionadas a funções e módulos em Elixir. Eles, os ty TypeSpecs, permitem especificar os tipos de argumentos e valores de retorno de uma função, tornando mais fácil garantir que seu código esteja correto e fácil de entender então essa é uma briga constante lá na comunidade LX, quer dizer, uma briga não é o termo exato mas tem, tem esse comentário, ah, LX deveria exigir mais especificações de tipos ou não então, ó, neste artigo a gente vai aprender sobre os TypeSpecs que continuam sendo opcionais em LX e em Erlang, porque isso, os TypeSpecs, se não me engano, vieram já de, de Erlang Neste artigo discutiremos o que são os TypeSpecs, especificações e tipos, suas vantagens, desvantagens e como eles podem ser usados para tornar o seu código LX mais seguro e legível. O que são TypeSpecs? Como dito anteriormente, os TypeSpecs são anotações de tipo opcionais que podem ser adicionadas a funções e módulos em LX e que usamos para especificar os tipos de argumentos e valores de retorno de uma função. Os type specs são escritos como comentários acima da função ou módulo que eles descrevem. Por exemplo, a especificação de tipo para uma função que adiciona dois números inteiros seria a seguinte: arroba specs add integer, integer, então parênteses, integer, vírgula, integer, fecha parênteses, dois pontos, dois pontos, então tem esse símbolo importante aqui, além do arroba @spec integer. Então vocês já viram aqui nesse exemplo que tem o, o integer, né? Dá para ver como fui screen? Não, não dá para ver bem. E embaixo tem a definição da função def add, abre parênteses, x, y fecha parênteses, vírgula do dois pontos, x mais y. Aqui, spec indica que estamos adicionando uma especificação de tipo para a função add. O tipo de argumentos é especificado como integer vírgula integer. Então, são dois argumentos, o primeiro é integer, o segundo é integer. E aqui, depois dos dois pontos, dois pontos, estão o, está o tipo de retorno, que também é Integer. Especificações e tipos. Os TypeSpecs também podem ser usados para especificar tipos de valores de retorno que podem ser New. Vamos ver alguns exemplos a seguir. Então, spec, findUser, user, parênteses, id, fecha parênteses, dois pontos, map, barra New. Então, isso aqui, na verdade, é um ou, né? Ou ele vai retornar um map, ou ele vai retornar new. Quer dizer, ou a função findUser vai retornar map, ou ela vai retornar new. Então embaixo está de definindo a função findUser que recebe um argumento chamado userId. E aqui nesse exemplo do Rômulo, eu não, não tenho o corpo da função findUser. Aqui, neste próximo exemplo... Ah não, ele está falando desse exemplo. Aqui especificamos que a função findUser recebe um argumento do tipo userId e retorna um map, isso é um tipo de dados, né? Tipo map, mapa, um mapa associativo que associa uma chave a um valor, ou new, que representa o nada, né? Em C seria mais ou menos o equivalente ao void. Aqui, Nesse exemplo aqui, eu, eu vou, vou ler a descrição antes, e depois ler o, o exemplo. User ID e User. Então, primeiro ele diz que User ID é do tipo Integer. Então, outra palavra-chave dos TypeSpecs aparece aqui. Uma nova pa a palavra a palavra-chave, arroba type. E aí, depois tem o user ID, que é você que define, você vai procurar dar um nome significativo. No caso, é a identificação de usuário, user ID, dois pontos, dois pontos, integer. Veja que aqui os dois pontos, dois pontos não está definindo o retorno de uma função, mas sim o tipo de um identificador de tipos. E depois ele coloca: type user. Ah, não, é. é, é o primeiro é type, o segundo também é type. Então ele disse, oh, type user. Aí o que é um user? É uma tupla. Não, desculpa. É um map que vai ter ID. E esse ID vai ser do tipo user ID. Name vai ser do tipo string. Então vejam que para dizer que é uma coisa do tipo string, você coloca string com s maiúsculo, ponto. T, esse t vem de tipo, abre parênteses, fecha parênteses. E-mail, dois pontos, string.t E por último, age, dois pontos, integer. Então ele está especificando o tipo user, que vai ser uma, esse tipo de mapeamento aqui. E por fim, ele define o. A, ele especifica, né? Ele dá o spec da função find user que vai receber um user id e o que aquela é função vai retornar ou user ou new, Então a gente precisou definir user id e user para poder usar aqui no retorno da função find user. E aqui novamente o Rômulo não coloca o corpo da função só para é, só o básico aqui que é o cabeçalho, o início da função, a primeira linha da função findUser Então aqui, olha, complementando Neste exemplo, definimos os tipos userId, user, userId, um al alias Ah, sim, essa é uma outra informação importante, né? UserId acaba sendo um alias, quer dizer, é um novo nome que eu dou para o tipo Integer São números inteiros isso vai representar o ID de um usuário. Isso talvez possa ser útil esse alias porque vamos dizer, ah, não quero mais que o meu user ID seja inteiro, quero que ele seja um string. Aí eu posso mudar somente aqui e todo o resto vai, todo o restante da especificação vai ser atualizado automaticamente, que não quer dizer que o código vai estar de acordo, mas aí é outra outra questão. Então, user ID é um alias. Não sei se a pronúncia é certa é Alias, né? O um apelido para Integer, que representa o ID, a identificação de um usuário, e o tipo User é um Map, né? Um, um mapeamento. Como foi que eu chamei pouco tempo. Mas é um, ele associa a um mapa associativo. É um mapa associativo que contém informações sobre o usuário, como ID, nome, e-mail e idade. Ah, nesse Nesse map aqui, nesse mapa associativo, as chaves são id, name, E-mail e age, e que são constantes em LX. Então quem trabalha com LX sabe que uma constante ela aparece como dois pontos id em alguns momentos e id dois pontos em outros momentos. Na especificação de tipo para a função findUser, usamos o tipo userId como argumento e especificamos que a função pode retornar um MapUser ou New. Então, ou ele retorna User, que a gente sabe que é um mapa associativo, ou ele retorna New, isto é nada. Isto isso significa que se a função encontrar um usuário com ID fornecido, ela retornar o um MapUser. Quer dizer, isso não significa, né? não está não tá dito aqui, mas é o que se espera que a implementação faça. Se a função encontrar um usuário com ID fornecido, é para retornar um usuário, um map, que é um mapa associativo. Caso contrário, ele vai retornar new. Outro exemplo: a função get_names. Essa função get_names vai receber, vai retornar uma lista contendo tomate, elixir e erlang, que são strings. E a especificação está dizendo que justamente que get_names não recebe nenhum argumento, mas retorna uma lista. Vejam aqui os colchetes para representar a lista. E dentro dessa lista, dentro desses colchetes, está dizendo o tipo dos elementos dessa lista, que é string t. Estou especificando que o que eu vou retornar é uma lista de strings. Não pode ter outro valor aqui, outro tipo de valor dentro da lista que vai ser retornada. Então, neste exemplo, estamos especificando o tipo de retorno de uma função que retorna uma lista de strings. Da mesma forma, você pode especificar o tipo de retorno de uma função que retorna um map, da seguinte forma. Então, olha, a função é essa aqui, getUserInfo, userId, do, ela retorna um mapeamento, um mapa associativo. Name vai até flock, age vai até 4. E aí, para especificar isso, ele precisou dizer que getUserInfo, arroba spec getUserInfo, recebe UserID, que é um inteiro, e retorna UserInfo. UserInfo, por sua vez, é um tipo. Então ele precisou usar o arroba type, dois, type, user info, dois pontos, dois pontos, e aí um mapa associativo com name, dois pontos, string t, age, dois pontos, integer. Isso aqui é uma coisa interessante porque, olha, eu vou... Deixa eu abrir um, um LX aqui, um iX. Quando eu abro isso aqui, se eu copiar e colar exatamente o que está no spec no meu iX, não vai funcionar. Se eu copiar e colar tudo isso aqui, também não funciona. Isso aqui só funciona quando você compila. Então, os TypeSpecs também podem ser usados para especificar tipos, como listas de maps ou maps de listas. Por exemplo, aqui ele está colocando... Ah, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Ah, olha que legal, dá para fazer isso aqui. Então, o, o tipo address endereço, ele é um mapeamento, é um mapa que tem street dois pontos, tipo de string, né? String.t city, dois pontos, string, .t. Então, esse aqui é um é um tipo que representa o um endereço. E depois, tem um tipo que representa uma pessoa, person. Nome é do tipo string, idade é do tipo integer, address é do tipo lista de endereços. E veja, eu estou usando o tipo address no meu segundo tipo. E por último, eu defino o, o spec da função getPerson, que não recebe nada e retorna uma pessoa. def getPerson do e aí ele retorna um, um map, que é uma pessoa que vai ter um nome, nesse caso aqui é flock, entre aspas, age, que no caso é quatro, um número inteiro, e uma lista com dois endereços, onde os endereços são do tipo especificado lá. Tem o um street, que é um string, e city, que é outro string. Voltando aqui. Podemos também combinar para para criar definições de tipos mais complexas. É, essa aqui já foi bem elaborada, agora ele tem um exemplo ainda mais complexo. Então é o tipo type coordinates, tipo coordenadas, que é somente uma tupla, inteiro inteiro, o tipo círculo, que é um map contendo centro, center, que é do tipo coordinates, radius, rádio, que é do tipo integer, o tipo retângulo, que tem o top left que é do tipo coordinates, bottom right que é do tipo coordinates. Então veja aí, o rectangle usa coordinates, o circle usa coordinate, usa coordinates. O shape usa circle e rectangle, quer dizer, um shape, ele pode ser tanto um círculo quanto um rectangle. E o draw shape ele retorna, ele recebe um argumento do tipo shape, quer dizer, ele pode funcionar tanto para um círculo quanto para um retângulo. E ele retorna OK. Ó, novamente, ele não está mostrando aqui a implementação da função, só a especificação. Neste exemplo, criamos definições de tipos para coordenadas, círculos retângulos, e retângulos. Em seguida, combinamos essas definições de tipos para criar um tipo de forma que se pode ser um círculo ou um retângulo. A função DrawShape aceita qualquer tipo de forma e retorna OK. E aí fica óbvio aqui que, no caso, como isso aqui funciona para círculo e retângulo, você pode depois acrescentar triângulo, etc. Isso me lembra um exemplo clássico que tinha quando eu quando eu aprendi orientação a objeto, muitos anos atrás. do polimorfismo, né? Então você pode, você acaba podendo aqui fazer escrever uma função draw shape que é polimórfica. Ela funciona para retângulos, círculos e qualquer forma. O mesmo se aplica quando queremos usar os typespecs para especificar retornos de funções que podem resultar em erros ou mensagens personalizadas. Então, neste caso aqui, é, retornando erros com os typespecs, neste caso aqui, getUser, ele recebe um userId, que é do tipo integer, e ele retorna ou okMap, okay e aí é uma coisa, veja, aqui ele só está dizendo, ó, é só um map, um map qualquer. Ou um, um átomo error e um átomo. Então, novamente, então, você tem que saber essas coisas aqui para poder usar corretamente o TypeSpec. Você, você pode dizer que é do tipo integer, pode dizer que é do tipo map, do tipo atom E aqui está a função que faz isso. No caso, ele incluiu aqui a implementação usando o classe, classe não o módulo repo. Então aí para entender isso aqui você precisa saber que o repo get_user_user_id se ele retornar uma coisa do tipo user ele vai retornar o okay user se não ele vai retornar error not found. É, o repo provavelmente é do do act, né? Mas não não está claro aqui. A função get_user retorna uma tuple não né? uma tupla com ok e um map, né? Uma tupla com dois elementos. O primeiro elemento é a constante, o átomo ok. O segundo elemento é um mapa associativo, um map, contendo as informações do usuário. Ou uma tupla com error, novamente um átomo, e um, átomo, um outro átomo representando o tipo de erro ocorrido. Poderia ser também um error em um string. Aqui ele já está entrando mais a fundo em acto, retornando um acto change set com type specs. Spec, createUser, User Params, Map. Deixa eu aumentar aqui. Mesmo assim não, não coube tudo. Então, a função é createUser. Ela recebe user params, que é um map. O que é que essa função retorna? Ou ela retorna uma tupla contendo o átomo OK e algo do tipo user. Ou retorna um erro, um, um atom error e um, e um valor do tipo actor change set. E é isso que está sendo feito aqui, ó. ele cria um change set, se ele consegue inserir esse change set, ele retorna o usuário. De onde é que veio esse usuário aqui? Ah, ele vem do repo insert. O repo insert vai retornar OK user. É o que ficou meio estranho nesse exemplo aqui é porque o que ele retorna é exatamente o que está vindo do repo insert, né? Então, se ele tá, ó, se ele achou isso, ele retorna isso. É, é que é, eu não, não sei tudo que o repo insert, que a função repo insert barra retorna mas olha, se ele recebe ok user, ele retorna ok user, se ele recebe ok change set, ele retorna ok change set então não está fazendo nada de significativo aqui neste case a função createUser retorna uma tupla, uma tupla com ok e um mapa contendo informações do usuário criado com sucesso ou uma tupla com error e um objeto acto change set objeto... Um objeto... não né? como é que a gente diria? um dado né? O valor do tipo ActiveTune set contendo informações sobre os erros de validação ocorridos durante a criação do usuário. Quantos exemplos ainda faltam? É, ainda falta bastante coisa, mas eu. Como eu estou chegando ao fim, eu vou, vou ir até o fim. Né? Retornando uma mensagem personalizada com type specs. Então, aqui, de novo, um spec, validate password. Então, o que ele recebe como argumento é uma password, que é do tipo string, e uma confirm password, que é do tipo string, e ele retorna ou somente o OK, ou uma tupla contendo Error e uma string. Eu não gosto muito quando a função é assim, porque ou ele retorna um valor do tipo átomo ou uma tupla. Eu gosto. Por que, é que ele não retorna OK? Uma tupla com OK mais alguma coisa. É, não sei. Mas aqui ele está dizendo assim, ó, se a senha for igual a senha de confirmação, ok, se não, retorna um erro dizendo que as senhas não coincidem. N nesse exemplo, neste exemplo, ou neste exemplo, a, a função validatePassword retorna ok caso as senhas informadas sejam iguais, ou uma tupla com erro e uma mensagem personalizada caso as senhas não coincidam. Vantagens dos TypeSpecs. Os TypeSpecs têm várias vantagens importantes. Ajudam a garantir a segurança do seu código, especificando tipos de argumentos e valores de retorno com TypeSpecs. Você ajuda, você ajuda a garantir que seu código esteja correto e seguro. Os TypeSpecs também ajudam a detectar erros mais cedo no processo de desenvolvimento, antes que possam se transformar em problemas maiores. Os TypeSpecs type tornam o seu código mais legível. Isso é meio que questionável, né? Porque você tem um trabalhinho a mais para ler Mas, ok, fica mais explícito, Eu acho que a, a, a palavra melhor é isso, torna o seu código mais explícito, ele deixa mais claro o que ele faz Vamos ver a explicação aqui do Romulo Especificar tipos de argumentos e valores de retorno com typespecs torna seu código mais fácil de entender isto ajuda a evitar confusão e erros causados por informações ambíguas ou mais documentadas Então veja, ele usou o termo ambígua, que é isso, ele deixa na verdade mais explícito Legível, meio questionável Ajuda na documentação do código Os typespecs podem ser usados como parte da documentação do seu código Veja, isso casa com o que a gente falou antes né? O fato de deixar mais explícito quer dizer que ele é uma espécie de documentação isso pode tornar a sua API sua interface de programação mais fácil de entender e usar para outros desenvolvedores e desenvolvedores que possam trabalhar em seu projeto os TypeSpecs facilitam a manutenção do seu código os Type specs podem ajudar a tornar a manutenção do seu código mais fácil e segura quando você altera uma função pode verificar se a alteração afetou os tipos de argumentos ou valores de retorno de fun da função e atualizar a especificação de tipo em conformidade. Isso ajuda a evitar quebras de código e problemas de integração. Desvantagens dos TypeSpecs. Embora os TypeSpecs tenham muitas vantagens, também existem algumas desvantagens a serem consideradas. Podem adicionar complexidade ao código, Veja, Exatamente o que eu, que eu falei aqui, né? É... Especificar tipos de argumentos e valores de retorno pode adicionar complexidade ao seu código Isso pode tornar o código mais difícil de entender ou ler para desenvolvedores que não estão familiarizados com TypeSpecs Veja, isso é sempre uma questão no desenvolvimento Porque tem coisas que se você está acostumado é muito melhor, se você não está acostumado é muito pior Então você tem que saber quando e como usar O bom e velho depende Podem aumentar o tempo de desenvolvimento. Especificar tipos de argumentos e valores de retorno pode aumentar o tempo de desenvolvimento. Isso ocorre porque você precisa escrever e atualizar as especificações de tipo à medida que escreve o código. Mesma coisa que escrever testes. Né? Pode aumentar o tempo de desenvolvimento, mas pode, pode ter um retorno muito bom para você não podem garantir 100% de segurança embora os type specs possam ajudar a garantir a segurança do seu código eles não podem garantir 100% de segurança não pode garantir que seu código está 100% correto você ainda precisa testar e verificar o seu código para garantir que ele esteja correto e seguro veja, uma coisa é testar outra coisa é você testar, por exemplo, com property based testing falar nisso, tem uma ótima palestra no meu outro canal em inglês sobre property based testing e outra coisa é verificar formalmente mas veja, somente com, com a verificação é que você vai garantir realmente que um código que você pode garantir realmente que um código esteja correto e seguro mas nem sempre você precisa disso e agora olha ele entrou ainda um pouco em dialyzer análise de tipos com dialyzer os TypeSpecs podem ser usados em conjunto com a ferramenta dialyzer do Erlang para fornecer uma análise estática de tipos ainda mais poderosa e detectar erros de tipos em tempo de compilação. O dialyzer é uma ferramenta de análise de tipo estático que pode ser usada para verificar a correção do código LX. Ele analisa o código fonte e os typespecs em busca de inconsistências e gera avisos e erros se encontrar algum problema. Então, tem várias pessoas na comunidade LX Erlang que adoram o dialyzer, tem outras pessoas que não gostam tanto. E tem pessoas como eu que não tem uma opinião decente porque nunca usaram. Para usar o dialyzer, ou nunca usaram a sério, né? Para usar o dialyzer, você precisa instalar o pacote Elixir e executar o comando mix dialyzer no seu projeto. Então, você precisa ter um projeto criado com mix para poder usar o dialyzer. Então, o dialyzer irá examinar o seu código e fornecer informações detalhadas sobre quaisquer problemas de tipos encontrados. Conclusão, os TypeSpecs são uma ferramenta poderosa e valiosa para o desenvolvimento de código em Elixir. Eles ajudam a garantir a segurança e legibilidade do código, facilitam a manutenção e a documentação do código e podem ser usados como parte da documentação da API. Veja, tudo isso aqui é meio que, que opinião e propaganda sobre o que eles fazem, né? Realmente eu não, não sei, eu duvido que exista alguma pesquisa mesmo séria com, que, que garanta que tudo isso aqui é verdade. Mas é, é, é esperado que isso aqui realmente seja mais ou menos assim que às vezes é uma boa razão para se fazer uma pesquisa, né? Às vezes o resultado não é o que você espera. Embora os TypeSpecs possam adicionar complexidade ao código e ao tempo de desenvolvimento, os benefícios superam as desvantagens. Se você está desenvolvendo código em Elixir, é altamente recomendável considerar o uso de TypeSpecs em suas funções e módulos. Então isso aqui fica como uma sugestão final do Rômulo. Aqui ele colocou as referências, os módulos TypeSpecs, TypeSpecs and Behaviors, TypeSpecs Tutorial Ah, não sabia que tinha um TypeSpecs Tutorial também E o Erlang Type Specifications and Dialyzer Muito obrigado pela leitura até aqui, espero ter ajudado de alguma forma Tem alguma sugestão, encontrou algum problema? Por favor, deixe-me saber Então, o que é que eu vou deixar aqui para terminar para vocês? O link do post do Romulo Silva e o link do Romulo Silva lá no Linkedin que é desenvolvedor back-end LX lá na Adopter Labs. E é isso pessoal, então este é o fim do, do vídeo falando sobre por que usar TypeSpecs em seu código LX. Se você está escutando isso aqui como podcast, talvez você tenha que entrar Lá no eu, eu me desconcentrei com a música que